E aí, beleza? Aqui quem fala é o boca trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. Hoje a gente vai testar esse carro aqui e a gente vai fazer uma corrida na expansão de Rally depois da atualização. Vamos ver como é que ficou. Eu vou deixar o motor original desse carro porque o som dele é da hora. Pra ficar Easy Drive, eu vou colocar ele a WD. Esse carro aqui, ele vem com turbo compressor, mas eu vou colocar o biturbo pra gente colocar o anti-lag nele. Eu não vou colocar aerofólio nem para-choque do Forza, porque vai ficar meio feio o carro, né? Mas eu vou colocar pneu slick de corrida ele já foi pra classe S, velho. Então eu vou colocar largura de pneu dianteiro no máximo e largura de pneu de traseiro no máximo também. Eu vou colocar a roda mais leve. Largura de pista eu vou colocar no máximo também, até a dianteira. Vou colocar a linha de transmissão e diferencial de corrida. Barra estabilizadora dianteira e traseira, eu vou colocar. Suspensão de corrida também. Redução de peso no máximo, mano, tirou 381 quilos desse carro. E ele ainda tá pesando 1.500. Vou colocar admissão, sistema de combustível, ignição. Eu vou colocar pistões. E aqui no turbo, esse é o som do original. E esse aqui é com anti-lag. Vou colocar o turbo lag Mano, eu vou colocar esse design aqui. Aparece o nome do criador bem ali, ó. Eu vou testar esse carro numa pista da expansão de rally. Vamos lá, mano. Vamos ver de qual que é desse carro aqui. Acho que não vai dar nem para mim ficar olhando o anti-lag dele. Porque tem uns carrinhos aqui que eu fiquei com medo, hein? Esse Dodge Viper aí. Pelo amor de Deus. A gente tá correndo na categoria dele. Né? Eu acho que esse carro aqui ele está na classe de Muscle moderno Por isso que ele tem esse Camaro aí É um carro bem pesado Acho que não é um carro para modo online, é mais para campanha Para quem gosta de fazer encontros com a galera né? Para quem gosta de tirar foto também Porque ele é bem pesado, né? Eu acho que a proposta dele é para ser um carro de luxo Para competir com aquelas Mercedes que pesa na, na casa de duas toneladas, né? Então é, não dá para esperar muita coisa dele em termos de desempenho, né? A gente tirou 380, eu acho, é, de peso dele e ele ainda continua é, bem acima, né? Eu acho que esse carro aqui deveria ter chegado pra gente na classe B, tá? Mas como é, os carros dessa categoria Muscle Modern, eles são da classe A e classe S... Aí não ia fazer muito sentido esse carro vir na classe muito baixa, não. Aí o Forza teve que colocar ele na classe A, pelo menos eu acredito. Ele colocou ele na classe A ali, bem próxima do. da classe S1, né? Qualquer pecinha que você colocasse ali, ele ia para classe S1. Mas se você, por exemplo, colocasse um. um aerofólio do Forza, ele abaixa o nível. ele vai para classe. I, ele vai para a classe A, né? Se você colocar aerofólio do Forza. Mas eu não queria colocar não Não quis colocar não, porque a proposta dele Não é para um carro de corrida É mais para dar um rolê Ou correr na mesma categoria, né Mas esse Viper aqui, na categoria de Muscle Moderno Com esse carro Maldade com ele, hein Foi maldade com esse carro aqui, mas Pelo menos dá, tá divertido, né Pelo menos tá divertido Até gaguejei aqui E na reta ele tem velocidade, ó Cara, eu achei uma corrida noturna aqui para a gente testar o anti-lag. E depois da atualização, vamos ver se o copiloto vai ajudar a gente na corrida. Mano, a dificuldade está no imbatível, tá? 5, 4, 3, 2, 1, vai! Vamos ver como é que ficou depois da atualização. Suave à direita. Bume! Suave à esquerda. Bume! Suave à direita. Chegando a uma elevação. Curva em à direita. Suave à direita. Por uma leve à esquerda. Suave à esquerda. Aí curva à esquerda. A todo vapor. Média para a direita. Fechada à esquerda. fechar à direita. Média à esquerda. Suave à esquerda. Aí uma curva média à direita. Fechada à esquerda. volte, Média para a direita. Média à esquerda. Em seguida, fechada à esquerda. Curvinho à direita. Média à esquerda. Fechada à direita. Uma média à direita. Média para a direita. Urbinho à esquerda. Suave à esquerda. Uma fechada à direita. Fechada à direita. Fechada à esquerda. Fechada à esquerda. Fechada à esquerda. Média para direita, uma fechada à direita. Média à esquerda, depois curva simples à direita. Média para direita. Suave à esquerda, uma leve à direita. Média para direita, entrando numa curva média à esquerda. Volte! Média à esquerda. Suave à esquerda. Média para direita. Média à esquerda. Em seguida, de lombadas. Média para direita. Fechada à direita. Média para direita. Depois, curva média à direita. Suave à esquerda. Em seguida, curva em U à esquerda. Cume. Aí, curva simples para esquerda. Fora à direita. Salta. Fechar da esquerda. Boom. Média para direita. Chegando a uma elevação. Média à esquerda. Bota a linha de chegada. Cara, ficou top agora, viu? Agora sim tá completo, mas eu já zerei a expansão. Mano, então é isso. Eu só queria testar esse carro novo aqui, que tem uma proposta muito para modo campanha, tá? Não é um carro de pegada de pista. E eu queria testar também a expansão depois da atualização. Deixe aí nos comentários o que, que você achou. Se você gostou do vídeo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Aproveita a lista de dicas na descrição. E se você for adquirir Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom para você ajudar também, beleza? Até o próximo vídeo.